Eu quero que você deixe ninguém chegar perto do banco. Se for chegar, avisa, tá? Fechou, fechou. Tô olhando tudo. Fechou. Vou tentar pegar o cara do escritório aqui. Pegou? A câmera. Câmera e tem um blindado aí que tentou atirar em mim, ó. Sim, tá tentando pegar você, só que não... Eu não tenho matei, matei, matei, Vou matei, ver. matei, matei. Linda, linda. Tem pilastra, tem alguma pilastra? Tem alguma pilastra? Tem câmera. Não, tem não, forma. pilastra não. Dá uma olhada no escritório aí pra mim, Dominus. Oh, calma, calma, tem, tem claro. um dado. Matei câmera, matei câmera. Boa, boa. Roda o energético aí. Pegou. Matei já matei, matei Presta atenção, segura. Câmera, câmera, câmera, câmera. O que é isso que vocês estão fazendo? Já matei dois, já matei dois, já matei da câmera, tem mais um. Tem mais ah, mais passa, ali. passa, passa a escritório aí, Dominus. Matei. Boa, boa, boa. Puxa. acabou, 재미 voilà. trop sont...